Então, vou chamar para participar aqui a querida Elaine Padovani, que é aluna do fito essencial, é aluna do curso de Fito e Magia, que é o curso completo. É uma pessoa que pratica, que atende, e ela vai falar com a gente sobre a experiência dela com a fitoenergética. Então, Elaine, querida, seja muito bem-vinda. Eu queria saber, Elaine, como é que a fitoenergética assim, apareceu na tua vida? Ela apareceu por um, um vídeo, né? Eu estava procurando alternativas de melhoria de qualidade de vida e saúde, sair da dependência dos remédios que eu estava usando na época. E aí, procurando alternativas na, na internet, um dia apareceu um vídeo de vocês. E eu assisti, gostei e comecei a seguir. Você trabalhava na construção civil? É isso mesmo? na construção civil e lá na construção civil um dia eu comecei a usar um, um composto que eu fiz de vocês, levei para o trabalho e comecei a usar lá, que eu estava trabalhando e à noite eu via os cursos de vocês gratuitos, né? Uhum. E um dia já um amigo meu falou, olha, eu não sei o que, é que você está usando não, mas eu quero esse negócio aí, que eu acho que está sendo bom. E lá começou. Que legal, Elaine que legal. E vo você tinha um problema na cervical, é isso? Isso. É, começou numa outra época, nessa época que eu estava na construção civil, eu já tinha sido reabilitada pelo INSS, porque eu fiquei oito anos afastada. Eu tive uma tendinite calcária de tendão supraespinhoso bilateral e eles caracterizaram depois de algum tempo de tratamento como síndrome do ladeiro torácico, porque era uma dor muito grande que descia da cabeça para do lado da, da cervical e pelo braço. Era muito grande a dor, era muito intensa e isso me afastou das atividades profissionais por mais de oito anos. Eu fiz muitos tratamentos, fiz várias infiltrações, bloqueios de dor, fiz uma cirurgia onde foi retirada uma cutela em C7. Nessa cirurgia, o médico tirou também o músculo escaleno para melhorar a circulação, porque era era muito roxo o braço, era muito inchado, por conta do processo inflamatório que se, se formou. né? E aí, depois desse período, eu não tive melhora que foi esperada, porque na cirurgia, como tirou o músculo escaleno, eu fiquei com uma dificuldade em erguer o braço e movimentar o braço direito e o médico do INSS até um período sugeriu que talvez fosse necessário uma aposentadoria por invalidez e aí isso me chocou muito nossa eu, eu acho terrível esse nome eu tô até emocionada aqui com a tua história e eu acho terrível esse nome aposentadoria por invalidez sabe tinham que mudar isso sabe uh, é. sei lá né, botar um outro nome, porque isso mexe demais com o emocional das pessoas, né? Eu trabalhei muitos anos em RH, acho que trabalha até hoje né, na Luz da Serra, mas na época da indústria, quando eu via alguém né, que passava por um oh, acidente de trabalho ou que passava por uma situação assim, a pessoa entrava no INSS e aí tinha um carimbo lá, aposentadoria por invalidez. As pessoas ficavam em depressão porque a pessoa começa a sentir que ela não serve mais para nada. Como se aquilo ali definisse ela como uma pessoa inválida, sabe? Então, tipo, ah, porque eu tenho, de repente, uma dificuldade motora ou porque eu não posso mais fazer uma coisa, isso me torna inválido para todo o resto, né? Então, eu acho que a, a, a reforma na nossa saúde também passa por aí, pelos rótulos que são dados, né, Elaine? Porque é, é muito triste, sim, tu receber esse carimbo. É como se tu não servisse mais pra nada na vida, né? Invalidez, eu acho horrível esse nome. Só pra comentar isso, né? Porque é uma coisa assustadora, né? Receber esse, esse título, né? Esse, esse rótulo. Nossa, eu, eu me emocionei também com a tua história, porque eu sofri um tempo também que eu tive uma hérnia né? na, na, na lombar compressão medular, né? E eu não dei muita bola porque eu disse, ah, hernia é uma coisa normal, todo mundo tem e tal e quando eu resolvi ir ao médico para ver, eu já tava com grande risco de perder os movimentos das pernas, né? Porque tava comprimindo muito a medula e ela tava quase rompendo já, daí eu tive que fazer cirurgia também, então às vezes a gente não presta atenção nas coisas, né? E, e as coisas acabam se agravando e crescendo então, essas histórias de cervical, de lombar, né? Sempre mexem comigo porque eu sei o sofrimento que é. E eu não consigo nem imaginar, porque eu tinha crises, assim, durante dois anos, era a cada dois meses, a cada três meses, né? Eu imagino uma pessoa que sofreu oito anos, porque a dor é terrível, né? E esses formigamentos de não sentir a perna, de não sentir o braço, dá muito medo, né? A gente fica com medo de... Enfim, não, não consegui produzir mais, não consegui trabalhar mais. E eu queria saber, então, depois desses oito anos, né? Depois desse período, quando tu tava ali para se aposentar por invalidez, qual foi o papel da FITO nisso? O que, que a FITO fez de diferente por ti? Então, aí, é, nesse período, essa, foi bem essa palavra, a invalidez, que me assustou muito. Aí ainda perguntei para o médico eu não quis, a aposentadoria por invalidez. disse que não, que achava que esse não era o caminho, que eu precisava procurar outras coisas. Ele foi meio irônico, porque ele falou, ah, você já fez tudo e não melhorou. Eu falei, não, mas eu acredito que ainda vai ter alguma solução para mim. Aí eu procurei mais alternativas, né, eu fui para a cultura, fui para o reiki e nesse período eu comecei a querer tirar aquele monte de remédios, porque eu usava, em média, 15 comprimidos controlados por dia. Quantos? Pra dor. 15. Meu Deus! 15 comprimidos. É, era 4 5 amitril para dormir, era codeína, gabapentina, era para mal e nada melhorava mais. E aí, gente profunda, tudo bem com você?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 irreversíveis, né? E, às vezes, os efeitos colaterais são tão grandes que prejudica mais do que a própria doença que a gente está tratando, né, Elaine? Com certeza. É, eu só quis contar Coisa. esse episódio que eu pedi. Não, é bem tenso mesmo, porque eu fazia muitas infiltrações. Aquelas agulhas daquele tamanho, eles vinham e infiltravam, assim, na região do ombro, onde doía, aqui na, na, na região da... Da escápula da, da, desse músculo aqui, então era bem assustador mesmo. E, e foi bem e por aí. Você estava dizendo, dizendo que o médico foi irônico e tal? Pode continuar, eu te interrompi. Foi, foi porque ele, ele falou assim: ah, você já fez de tudo, tem cirurgia, tá usando isso, usando aquilo, não tem mais o que tá fazer. Eu falei: bom, eu vou tentar procurar uma solução, e eu acredito que há uma alternativa né e que a aposentadoria por invalidez não vai trazer nenhum benefício. Então, veio o processo de reabilitação. Eles me reabilitaram, me devolveram para o mercado de trabalho nessa cota de deficientes. E aí, eu comecei a procurar as alternativas que eu tinha falado para ele. Então, aí veio o reiki, a radiestesia, a veio a acupuntura, que eu sempre faço. E aí, surgiu vocês. E num curso, num, num vídeo gratuito na internet, né, eu comecei a acompanhar, comecei a gostar, acreditar muito que isso era possível, que essa seria a solução. E aí eu comecei a praticar o que vocês apresentavam nas aulas, né, e, e isso começou a me trazer resultados muito rápido. E, e que resultados, assim, que trouxe? Porque realmente eu não. Ah, eu, eu tenho algumas coisas tuas aqui anotadas, mas eu não, eu não conheço a tua história a fundo. Então eu quero saber também, estou curiosa. Assim, a começo, o que eu gostei muito e que eu praticava demais, que eu acabei com meu pezinho de manjericão, foi a bioplasmia, né? Eu usava muito, praticava muito em mim e isso me trouxe um resultado muito grande. Então eu vi que aquela sempre plantinha que eu ia ali, colhia a aquela energia que ela me doava, isso me trazia uma melhora maravilhosa. Então, eu comecei a seguir e praticar. Aí, eu comecei a fazer chás, compostos, comecei a usar em mim e depois nos meus familiares. Na cachorrinha, tenho uma cachorrinha, comecei a aplicar nela também. E aí, foi crescendo. Foi tomando e... gosto e foi melhorando. Eu fui e hoje, como é que fica? Hoje como é que tu tá assim de saúde? Como é que tá a tua saúde? Hoje eu estou, eu considero que eu estou ótima. Hoje eu não uso mais nenhum remédio alopático. Na época que vocês surgiram na minha vida, eu ainda usava remédios para dormir e alguns para dor. E depois que o processo começou, que eu comecei a aplicar, foram seis meses. Eu já estava usando somente um comprimido para dormir. E esse comprimido para dormir, eu fui fazendo o desmame dele gradativamente. E mais uns 40 dias, eu parei de usar. E hoje eu não uso mais nenhum. Nossa, que coisa, que libertação, né? Que coisa incrível. Foi. Uh, e, e foi. E foi algo assim que partiu de ti, foi uma decisão tua. Porque se a gente entra no ciclo da doença, né? Se a gente entra na RPR, né? Como a gente fala e se deixa dominar pela indústria da doença, pelo ciclo da doença, você recebe um rótulo lá, um carimbo e, e tu tá. É isso, é, é o que temos, né? Porque a gente vive numa sociedade onde a maioria das pessoas acha que acabou ali. Acabou, é, é, o médico falou, a medicina comprovou, eu tenho essa doença e é isso, pro resto da vida eu vou ter que tomar medicação, para o resto da vida eu vou ter que fazer fisioterapia, para o resto da vida... E, e as pessoas ficam nisso, né? E quando a gente sai, eu digo quando a gente se transforma num drone, né? E tu voa um pouquinho e enxerga de longe, tu vê que tem muitos recursos, muitas alternativas. Eu também tomava sete tipos de medicação com 23 anos de idade. Sabe o que é isso? né? Uma menina tomando um monte de medicação. E aí quando eu encontrei a fitoenergética, foram dois vidros de essência fitoenergética e nunca mais, nunca mais eu tive problemas de rinite, de alergia. Então eu tenho muita fé na fitoenergética por isso, por histórias como a tua, né, Elaine? De transformação nesse nível, onde a medicina nos desengana né, e diz ó, oh, não tem mais alternativa, não tem mais o que fazer, não tem mais para onde ir. E aí vem a fito e mostra a sabedoria do reino vegetal, a sabedoria da cura ancestral, a sabedoria né, da, da energia que está nas plantas e que sabe muito mais do que a gente. Né? Eu, até, eu sempre uso uma hashtag, a natureza sabe mais. A natureza sabe mais do que todo mundo. Ela sabe mais que o médico, ela sabe mais do que todo mundo. A gente só tem... Uh, o ser humano né, tem a obrigação de codificar isso e de usar as plantas a seu favor, assim como tu fez. It looks like you lost another one.